A Semana Crescer. A Semana Crescer tem serviços e obras para todo mundo. Campo, praça, videomonitoramento e agora foi a vez de lançar o projeto Oi Mamãe, que vai beneficiar as mães que deram luz na rede pública com acompanhamento psicológico, nutricional, de assistência social e todo o apoio necessário para elas se sentirem prestigiadas nesse momento tão importante. Já lá na Água Preta, a comunidade comemora a reconstrução da UBS, agora muito melhor.